de um que traz para você o que é destaque na universidade. A Universidade Federal do Paraná é a nona universidade brasileira e a primeira paranaense em número de depósitos de patentes no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual 2020. São 38 depósitos de patentes, entre invenções, modelos de utilidade, marcas, desenhos industriais e softwares. Um dado curioso é que dentre os 10 primeiros colocados, nove são universidades. Para quem não sabe, o depósito da patente é o momento em que você, como criador, garante legalmente, sob concessão do Estado, a propriedade de algum novo produto ou tecnologia. Elas também são um estágio do processo de inovação, atividade muito incentivada pela nossa Universidade. Inclusive, a UFR tem uma agência exclusiva voltada para inovação, que tem como objetivo a qualidade dessas patentes. E hoje ainda temos mais prêmios em vista por aqui. No último mês, dois projetos da UFPR ganharam o ESPOCOM, uma premiação nacional que reconhece os melhores trabalhos feitos por estudantes na área de comunicação. Um deles foi o NCEP, Núcleo de Comunicação e Educação Popular, um projeto de extensão do Departamento de Comunicação da UFPR que desenvolve oficinas e atividades em diversos bairros de Curitiba. Um outro trabalho que também levou um prêmio para casa foi o podcast Diversos Vozes, que conquistou o título de Melhor Produção Laboratorial em Áudio e Rádio O trabalho foi desenvolvido por estudantes do curso de Jornalismo na disciplina de Comunicação e Diversidade, ministrada pela professora Valquíria John. Uma pesquisa da UFR sobre a Covid-19 divulgou resultados na semana passada. Os dados mostram a vulnerabilidade da população em situação de rua ao vírus. O estudo foi feito na capital paulista e se baseia nos resultados dos exames feitos em 203 pessoas em situação de rua e 87 profissionais do atendimento social e em saúde na zona leste da cidade de São Paulo. O resultado positivo para anticorpos de memória ocorreu em mais de 54% das pessoas em situação de rua analisadas. Entre os trabalhadores de atendimento a essa população, o percentual foi de pouco mais de 47%, o que indica um grau de exposição similar nos dois grupos. Quem coordenou tudo foi o programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular, que publicou os resultados na revista científica Neglected Tropical Designs. Mas agora falando de coisas que estão por vir, Tem a ver com o meio ambiente e o futuro da vida por aqui. Entre os dias 1 e 3 de dezembro, a UFPR vai realizar uma uma internacional sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O evento é organizado pela Coordenação de Cooperação Internacional da Agência UFR Internacional, a OE. O objetivo é discutir o engajamento de universidades, gestores públicos e da sociedade na criação de estratégias de enfrentamento dos desafios mundiais, que cumpram os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Toda a programação será realizada de forma remota, e as inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo link na descrição. E como sempre, vamos fechando esse boletim, mas não antes de indicar um bom conteúdo para você ver durante a semana. A dica de hoje é o último episódio do Som e Prosa. Traz uma entrevista com Lucas Lepka, e fala sobre a cena de música independente de Curitiba, além de trazer algumas canções da música. Lucas é guitarrista, cantor e compositor. Já lançou cinco álbuns com a banda Low Dog na sua carreira solo, faz um som que mistura o rock com influências americanos como o ska e o reggae. Aproveita que amanhã é feriado e não deixe de conferir esse papo e a música. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana!